Olá a todos, bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV. Nós voltamos aqui para falar, dar continuidade sobre o livro do profeta Daniel, eu e o professor Joás. Estamos aí, de novo. De novo. Dessa vez nós vamos falar nesse programa só do capítulo 7, porque a partir do capítulo 7 são os capítulos proféticos até o capítulo 12. Isso. Esse capítulo é um pouco complicado. É, professora, só um eu. Pouco, que né? <risos> um pouco, né? Generosidade, né? Um pouco, ainda é. tô... Esse capítulo às vezes confunde um pouco, porque ele também é escatológico, né? Algumas coisas já aconteceram, outras. É. É um aspecto da, da, da, das escrituras apocalípticas, né? Elas narram coisas que que já aconteceram, que estão para acontecer e que vão acontecer ainda, e às vezes tudo se confunde, né? é, você olha os escritos e olha para fatos históricos, parece que aquilo foi escrito depois dos fatos, mas aí quando você olha a Bíblia como um todo, né? todos os escritos proféticos, principalmente, né? por exemplo, Daniel junto com o Apocalipse, você vê que ele está narrando sim coisas que ainda aconteceriam bem, bem depois dele, bem né? Depois Mas dele. coisas lá no futuro, né? Bem distante. E aí é, a escatologia tem essa, essas nuances, né? a gente precisa estar atento, né, a essas coisas também. E, e ele, e coisas que ele viveu, né, no período dele aqui tem coisas que ele é. tem reinos aqui que ele passou por eles, é. né? Aqui no capítulo 7 é o sonho de Daniel, né? Ele sonha com os quatro animais. Isso. Aí eu vou ler a parte, né, ele fala assim, que ele escreveu o resumo, o resumo do seu sonho. Em minha visão à noite, eu vi, os quatro, eu vi os quatro ventos do céu agitando o grande mar. Quatro grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu observei e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre os dois pés como um homem que recebeu o coração de homem. Antes de eu passar para o segundo animal, vamos falar desse, para eu não confundir isso. Esse leão, parecia um leão, e tinha asas de águia. É interessante que até, até aí, né, você vê na, na primeira parte do, do livro, até o capítulo 6, é, você vê como que, como que a história da... da, da do próprio povo de Deus, né, de Israel, e o povo que, que o escravizou, né, como que a história de, desses povos se mistura e às vezes se confunde. E Daniel parece é, narrar essa história né, do ponto de vista de quem está de dentro, e ah, junto da realeza, e aí de repente muda drasticamente. Né? Capítulo 7 já começa a segunda parte do livro, né, já começa com um sonho e visões de Daniel, né? so Dan teve Daniel sonhos e visões. e visões, e aí começa falando desse primeiro sonho aí, é, até aqui Daniel estava acostumado a ouvir e até interpretar sonhos de outros, né? e até quando outros nem se lembram do que sonhavam, Deus revelava o sonho para ele, né? Daniel estava acostumado com isso até agora, né? e aí... Tudo indica que a essa altura ele está lá com os, nos seus 70 anos, 70 anos. Já é um, um senhor? senhor idoso, né? Não é mais o jovem Daniel que chegou na numa terra estranha e agora Deus dá visões para ele, dá sonhos, né? E aí, o primeiro sonho vem esses quatro animais. É, é bem enigmático, né? É uma mudança brusca de de, de, de narrativa. De narrativa, é? né? Começa agora um, uma, uma, uma escrita mais apocalíptica, né? É, e a gente fala assim, talvez até fantasiosa, alguns podem achar, é, né? parece muito enigmático, enigmático muito, simbólico, muito simbólico, né? Muito simbólico. Assustador mas... até, que ele mesmo se mostra perturbado depois, né? Assust... perturbado assim, no, no sentido de assustado, ele né? Ficou, ele ficou assustado, né? No final nós vamos ler o versículo lá né, do que ele fala, ele ficou muito assustado, né? Ele ficou até com medo, assim. É. E aí, bom, o primeiro animal, que é o leão, né? O leão com asas de águia. <risos> é, você vê que há várias, há várias maneiras de interpretar esse, esse sonho aí. Né? E os, os sábios né, têm é, feito basicamente de duas formas. Né? Alguns têm olhado para esse sonho é, interpretando como é, esses quatro animais sendo reinos, Lá do futuro, da história, né, da humanidade, é, e, e outros estudiosos aí, na sua maioria, têm olhado é, numa visão de complemento daquele sonho que Nabucodonosor teve lá no capítulo 2. Há ah, dezenas, de, dezenas de anos atrás, né, talvez 50 anos 50 atrás. Anos. A, a, é. a estátua da cabeça de ouro, peito e braço de prata. Isso. Depois aí... a, a Dani pode até pôr aqui né, a comparação. Isso, é muito ilustrativo né? uhum. é, E esclarecedor né? Então é, é, o, é o ponto de vista Mais aceito, mais divulgado né? Então cada um desses animais Seria cada um daqueles Períodos históricos é, De governos mundiais né? é, Então esse leão aqui Seria o primeiro né? Um símbolo de poder né? Leão é um símbolo de poder né? é, E aí esse leão Seria o primeiro império né, é, que é o Império Babilônico, né, aquele de Nabucodonosor ainda, né, é, e aí não precisa não precisa estender muito esse comentário porque é, nós já vimos isso nos capítulos anteriores como que aconteceu, né, é, então aquele Império Babilônico foi um Império é, trondoso, é né, foi um negócio né magistral e aí tem aquela imponência que o leão tem, né? aquele respeito que o leão tem. Né? Asas aquela... de águia ainda. Passa aquela ideia de poder. né? É, então é... o leão, é o rei o céus, leão seria né? aquela cabeça da estátua. né? Aquela cabeça da estátua. E aí a gente vai para o segundo animal. A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha três costelas. E foi-lhe dito, levante-se e coma quanta carne puder. Imagina um animal com aparência de urso e, e na, entre os dentes tinha três, três costela. costelas. Três é costelas. É Ele deve ter se assustado bastante com isso aí, né? É, e coma quanta carne puder. É, se o primeiro animal aí é Nabucodonosor, aí você vê as asas as asas arrancadas, né? você vê o que aconteceu com a história de Nabucodonosor, como que o próprio Deus quebrou o orgulho dele. né? Ele viveu é, e depois, é, Depois, no final, ele acabou admitindo a soberania de Deus, né? a grandeza de Deus. É, o primeiro animal é o Nabucodonosor. Então, o urso é o que vem logo depois. Né? O que vem depois é, é... E você vê que é um urso que se eleva de um lado. Sim, tem um lado mais né? alto. O império seguinte é o Império Medo-Persa. Né? É, são, são dois povos ali né, que estão é, juntos nesse império, é, sendo que a Pérsia ela está abaixo da média. Né? A média está então, mais poderosa. Então ele se ergue de um lado, é a média que está mais alta do que a Pérsia. Né? Então é, o, o urso, esse segundo animal, seria esse segundo império. É... Eu achei que a Pérsia era mais preponderante que o Medo. É verdade. É, é verdade? É. Eu que estou fazendo confusão. Eu achei dá que bem, eu estava errada. Ainda bem você. que a Carol está boa de, de história. É. É, é isso mesmo. É a Pérsia? A Pérsia está mais alta do que a média. A Pérsia domina mais. né é um império Tanto é que alguns se referem ao Império Persa. Ao né? Império Persa. A gente fala Medo, medo Persa Pérsia. porque... Né, mas é... Muita gente se refere a esse período como Império Persa. né? Então esse animal então seria o peito e os braços de prata daquela estátua, do segundo capítulo. Isso. E as três costelas? E as três né? costelas? Ah, é. Ele é tem três, três costelas, costelas na, na boca. É. Os, os entendidos, aí os sábios, eles acreditam que as três costelas são é, os três grandes povos que esse urso destroçou. Para chegar né, ao, poder, ao né? poder. Primeiro a Babilônia, a Lídia e o Egito. E o Egito. Né? São três grandes povos. Então os, os três estão ali assim, então, né, destroçados. Então, assim, era o que dominava é, na época. Ele, e ele veio e passou. Destroçou por... esses três e chegou ao, ao governo mundial. Né? Ao governo. <risos> Aí nós vamos para o terceiro. Depois disso vinha um outro animal esse parecia com um leopardo, nas costas tinha quatro asas, como a de uma ave. Esse animal tinha quatro cabeças e recebeu autoridade para governar. Esse terceiro, ele tinha parecia um leopardo, tinha quatro asas e quatro cabeças. É, leopardo é um, um animal também, né, muito imponente, né, muito poderoso e Feroz, e e veloz, feroz e veloz. E veloz. Né? É, Leopardo é um animal muito rápido, né? muito veloz na, na sua corrida. Né? É, uma indicação, né? assim, fazendo essa, essa comparação com, com aquela visão de, de Nabucodonosor, aqueles sonhos de Nabucodonosor no capítulo 2, esse, esse império aqui, esse leopardo, seria o império grego, né? É, Alexandre conquistou o mundo da sua época numa velocidade Tremendo. incrível, né? Tá. É, Suas e Alexandria. E isso, e com muito, com muita garra, né? Com muito imponência também, né? Então é, esse, esse terceiro aí, o leopardo, né? O terceiro animal é Alexandre. É, e quando ele morreu, né? É, o seu império foi dividido entre os seus quatro generais, né? As quatro cabeças. Você vê, aqui a gente tem a citação dos nomes, né? Lisímaco ficou com a Trácia e a Bitínia, Cassandro ficou com a Grécia e a Macedônia, Seleuco com a Babilônia e a Síria, e Ptolomeu com a Palestina, o Egito e a Arábia. Uhum. Né? Então, então foi o Egito, a Síria, a Macedônia e a Ásia mesmo. É, o império dele todo foi dividido entre os quatro generais, as quatro cabeças aí, com as quatro asas, asas porque... Voam para longe do, do leopardo, né? E realmente ele fez uma velocidade tremenda, né? Ele é. conquistou... Conquistou muito rápido, muito rápido, morreu muito jovem. Muito jovem. Foi tudo muito rápido, né? Que seria ali a parte do quadril assim, né? O, o, da estátua do capítulo 2 de Daniel, o período de cobre. Isso. Aí vem o quarto animal, o último animal. Em minha visão, à noite, vinha ainda um quarto animal. Aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pesoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha dez chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles... E três dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos, como os olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve e o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. Diante dele... Saí um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou, o julgamento e os livros foram abertos. Eu li tudo, né? ele falou desse quarto animal, mas enquanto ele viu esse quarto animal, depois ele né, viu um trono ali, foi colocado, depois ele teve uma visão mais futuro Mas o que seria então esse quarto animal, esse quarto império? Seria o último império, que é o Império Romano. Né? O Império Romano é, foi também um império é, de, um, de um âmbito global, né, e também foi um império déspota, né, terrível, opressor, né, por mais que essa palavra eu não, eu não goste muito, né, mas é, o Império Romano foi, foi desse nível, né. É, e parece que foi o animal que ele achou mais aterrorizante, né? Porque foi, a gente lê, Foi o mais assustador, né? É, ele, ele chega a dizer, Dente né? Dentes de ferro, é. É um é animal espantoso, espantoso e terrível. Terrível. Né? Então, é, é. E esse pequeno chifre? que Três foram arrancados e nasceu um pequeno chifre que ainda falava. É. Esse pequeno chifre, é, se você, aqui dá para fazer um contraste. Um Apocalipse é muito 13. grande com o Apocalipse 13. Né? Esse, esse, essa ponta, né? esse pequeno chifre, é a pessoa do anticristo. Né? Aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus. Né? É, que a, a, a linguagem apocalíptica vai dizer que foi dado a ele boca para proferir blasfêmia. Né? É o mesmo que Daniel está dizendo aí. E na interpretação de Daniel, lá no capítulo 2, né? É, isso aí se dá no final da 70 semana né? é, então esse último império é, você vê que há um, um parêntese né? naquelas 70 semanas, Naquel 70 semanas que esse último império ele acaba se estendendo até o final dos tempos né? é, e você vê muito hoje, até hoje ainda quem tem boca vai a Roma né? até hoje ainda Roma tem um poder é, social, político e religioso, religioso. sobre todo, todo o globo, né, uma influência, né, uhum. sobre as decisões globais, é, então é, é, o anticristo, né, que é essa ponta que vai, vai, surgir, vai aí... surgir nesse meio, né, né, nesse no meio desse governo, desse, né, governo. desse governo que é o último que é o último é como se a 70 semanas foi paralisada é. deu um intervalo aí antes do fim é. essa é, essa é a interpretação mais aceita né e mais coerente também com as profecias bíblicas né é, por mais que teólogos amilenistas né não gostem disso né é, a interpretação escatológica mais coerente é esse ato aí na 70ª semana e aqui a gente vai lá, se vocês né, tiverem curiosidade, pode ir lá e dar uma lida no capítulo 13 de Apocalipse. Você vai poder Sim, poxa vida, comparar esclarece muito. com as imagens lá, né, com as visões que João teve. E professor, depois aqui, a partir do 9, ele fala assim, Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e o ancião se assentou. Né, eu li essa parte para a gente encerrar esse bloco, ele está falando de quem aqui? o ancião de dias, né? Ancião de dias é alguém que que os seus dias não se acabam, né? É, o ancião de dias é, é uma uma linguagem para falar da uma linguagem bíblica, né? Para falar da eternidade, é eternidade de Deus, né? Então haverá um tempo em que é, no meio desse desse desse, desse poder aí da, dessa ponta que se levanta, né? O próprio Deus vai estabelecer o seu trono. Né, e vai governar toda a humanidade. Aí ele fala: o tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Poxa vida. Qual o julgamento que é esse? É o juízo sobre todas as nações, né? Sobre as nações. Deus há de julgar todos os homens de todos os tempos, né? E isso vai se dar no tempo do fim, aí. Quando esse a Bíblia chama de o anticristo, o iníco, o homem do pecado, né, essa ponta aí que Daniel vê, esse chifre pequeno, né, é, quando ele for abatido, né, aí Deus vai estabelecer Nossa. o seu governo e o seu juízo sobre as nações. Vai abrir os livros. É. O que será que tem nesses livros, hein, professor? Pois é, muita coisa, né? Muita coisa, né? Aqui nós vamos para um breve intervalo, nós vamos voltar para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 dando continuidade ao capítulo 7 de Daniel. Professor Joás, nós paramos ali, né, falando do livro, do trono, do livro, do ancião. É, aí ele, Daniel, depois que ele fala sobre o ancião, sobre o tribunal, os livros foram abertos, no versículo 11, continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Então, é esse pequeno chifre. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Aí ele fala, em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem vindo... Com as nuvens dos céus, ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. E todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Parece se confundir as visões. Aqui agora ele volta a falar lá do quarto animal, do chifre pequeno que falava blasfêmias. E ele fala que esse animal foi morto e atirado no fogo. Dos outros, então dos outros três, eles só foram tirados da autoridade. Eles não foram destruídos. Por que, que esse quarto? Por que, que foi assim? Esse quarto é destruído porque é, é nesse governo, né? No governo de, dessa besta, desse animal, que ele não dá nem... É, nos outros ele dá até categoria, né? Sim. É um leão, é um leopardo, é um urso. Esse ele só diz que é um animal, é uma besta. Uma besta. Né? É, e aí é, os outros os outros os seus governos passaram mas eles permaneceram né é, os, os seus povos não foram extintos sim, e mas, né? então nem sua influência nem nada né é, a gente até hoje por exemplo tem influência grega na cultura sim. Né? Uhum. É, e dos outros igualmente mas esse último o Romano né vai ser exterminado, Qualquer memória, menção dele Vai ser exterminado Num futuro escatológico aí Narrado por Daniel ah, e outros morto, profetas né? E atirado ao fogo ainda Isso Em Apocalipse Narra isso, narra isso né? Quando, quando Cristo lança né? é, o, o, o, a, No final de tudo mesmo Até o falso profeta né? Aquele que o influenciou o Satanás, os seus anjos, o inferno tudo é lançado no lago de fogo, né? é, no final mesmo de tudo. Né? É, muitos, muitos eventos antes disso ainda acontecem, mas é a isso que Daniel se refere. Né? Esse último... É, alguém semelhante é a filho de um homem, aí ele vem. Aí, aí ele está falando da nossa esperança, né? do nosso rei. É, essa expressão, né? filho do homem, ela aparece em Daniel, né? é, aparece nos evangelhos, a partir de Mateus 8, né, e aparece Ezequiel, né, que é chamado é, dezenas de vezes de filho do homem pelo próprio Deus. Né? É, Ezequiel que é contemporâneo de Daniel, de, Daniel. Né, de Jeremias também. É, e essa expressão fala de, a, a, do nosso Salvador, Cristo. que é Cristo, que é Deus ao mesmo tempo que é homem. Esse esse nosso Deus, esse nosso Salvador, né é um homem que está sentado lá no trono à destra de Deus Pai. né E aí, é, eu acredito que o espanto de Daniel foi o mesmo né de quando ele viu, só que com outros sentimentos. né é, Ele viu Deus em forma de homem, de homem. né E ele é as duas coisas. E Daniel <risos> Não, deve né? ter ficado confuso, né? O que, que é que é isso? A, a ideia que eles tinham de Messias né, ainda era sombra né, ainda era uma sombra projetada na eternidade hoje nós sabemos que é um homem que é Deus que se fez homem habitou entre nós né, viveu em carne e osso como nós né, e padeceu por nós e depois ressuscitou está sentado à destra de Deus né, recebeu de volta glória, honra, majestade e ele virá para é, reinar né, na terra como reina no céu e seu domínio é, não acabará, e seu rei jamais não será. Não terá sido, fim. É. Essa, Essa é a nossa maior esperança, né? Só que o Daniel também, aí, dando continuidade no capítulo, ele, o sonho dele foi interpretado, né? Que ele começa assim, no versículo 15. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então, me aproximei de um dos que ali estavam e perguntei o significado de tudo o que eu tinha visto. E ele respondeu dando-me essa interpretação. Aqui ele fala, né, os quatro grandes animais são quatro reinos que se levantaram na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o um reino e possuirão para sempre, sim, para todos sempre. Eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros, e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferros e garras de bronze. O animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Também quis saber sobre os dez chifres da sua cabeça, sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos três chifres que caíram, o chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava esse chifre... Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os devorava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença em favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. É, ele tem a interpretação do sonho, né? é, algo que a gente já falou um pouco aqui. É, há quem veja a contradição né? nesse verso 17, né? os quatro reis são reis da terra. Né? Ele tinha visto animais subindo do mar. Né? É, mas não há contradição, porque a, a linguagem profética, a linguagem escatológica, ela é repleta de símbolos. Né? E, e o mar, né, muitas vezes na Bíblia, ele tem essa simbologia né, de, de, de povos, de nações da terra. Né? Vários versículos mostram isso. O próprio, a gente já citou aqui, Apocalipse 13: né? tem uma besta que emerge do mar. Né? algo bem semelhante a esse animal que Daniel viu aí, esse quarto animal, que o deixou intrigado, né? Demais! É, a falei... primeira pergunta que ele fez foi a respeito do quarto animal. O que, que significa? Né? O que, que é o quarto é, animal, né? Então ele ficou intrigado com aquilo e, e assim... Era aterrorizante. É, aí você vê que a explicação né, a respeito do quarto, do quarto animal e daquela ponta, daquele chifre, é mais extensa, né? Uhum. É... é Realmente é o anticristo, né, que emerge daquelas dez nações, né, que, que esse, esses dez povos aí são dez nações, né, e dentre essas dez nações emerge uma ponta pequena, que é o anticristo. Então ele vai vir dessas dez nações, do meio dessas dez nações, que fazem parte do último governo. Do último governo. Que né? era é, o governo de Roma. Que nos tempos do fim né, é composto assim. Né? Lá na época de Cristo ainda, né? Que era o Império Romano, né? Era o Império Romano, uma nação, Sim. né? Que se apropriou de muitas outras no tempo do fim, né? Como Daniel narra e Apocalipse 13, né? E é, outras passagens é, escatológicas assim, né? É, fala dessa, dessas dez nações desses dez povos. É daí que o anticristo vem e ele começa a perseguir os santos. Né? Os santos tá, aí santos. são pessoas que é, andam com Deus, né? são pessoas que andam com Deus, então são santificados pela presença dele, que é um Deus santo, né? então refere-se a eles como santos. E aí, é, até, até um certo período, ele tinha... É, hum poder até para destruir para devorar esses santos aí né devorar aí é um negócio né destroçar destruir destroçar mesmo. É, e até que o, o ancião de dias né o, o nosso Salvador o rei ele vem e profere né e a profecia é muito bonita né Fala, a narrativa é que bom fazendo um apanhado assim né das profecias né desse tempo é, a gente vê que isso se dá de forma tão bela e tão poderosa né, ao mesmo tempo né, é, ele com um sopro da sua boca né, destrói as nações que perseguem os santos e o próprio falso profeta e o anticristo, né, o próprio anticristo, né, e com uhum. com o seu falso profeta e as nações que estão com ele contra o povo de Deus, né, o, o Senhor Jesus vem como rei esse ancião de dias, esse filho do homem, ele vem e com o um sopro da sua boca ele resolve o problema todo, né, todos os exércitos da Terra são fulminados com uma palavra dele, né, um sopro da sua boca, ele abriu a sua boca isso, no abrir da sua boca, todos são exterminados, né? destruídos. Sim. Isso é muito forte, né? mas também é muito belo. Fala da soberania de Deus, fala do amor de Deus para com o seu povo, com os eleitos, a, sua né? justiça. a justiça dele. Então é, é muito bonito. E já quase chegando no fim, ele, ele fala assim, né? já no versículo 25, ele depois teve uma pequena explicação, Daniel, né? do que seria esse quarto animal. Aí no 25, ele... Ele falará contra o Altíssimo, está falando do chifre pequeno, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará e seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. A, a, então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Você já falou um pouco disso, professor, agora, né? Mas o que, que seria se é, os santos serão entregues nas mãos dele, desse anticristo, desse chifre pequeno, por um tempo, tempos e meio tempo? É, aí Aí a gente percebe que há um... Um enfoque, né? Esses santos aí, é, tudo leva a crer, né? Dá a entender que a linguagem se refere ao povo eleito de Deus, né? O primeiro povo que Deus elegeu, né? É, na verdade, é o, o, o, povo, o povo eleito é um só, não, é, não tem o primeiro e o outro, não. É, é um só Deus. É o povo eleito de Deus, que é Israel, né? Nós somos eleitos de Deus? Somos. Nós fomos enxertados em Israel. Então, uhum. nós fomos, nos tornamos herdeiros das mesmas promessas de Deus para Abraão e seu povo. Né? É, então, é, esse, mas esse, nesse período aí, do jeito que está aí, tá aí no texto, né, é, Israel mesmo, como nação, como, como povo eleito, né, o, o, o remanescente de Deus, né, de Israel, que está lá em Israel. É, o judeu que ainda guarda os tempos e as leis. Você vê que aparece essa linguagem aí, né os tempos e as leis. As leis. Né? É, esse anticristo, né? leis. esse chifre, né? ele vai é, investir tempo e poder nisso, né? mudar os tempos. O que, que são os tempos? Né? Para um judeu, é, o, o, o, o Yom Kippur... Né? O, a festa dos tabernáculos, o dia do perdão, vamos traduzir, né? o Pentecoste, uhum. né? é, que para eles, João, que puxa, avô, né? é, são as festas, os tempos são é, tempos de adoração determinados por Deus para, em certo período, todo ano tem que ter aquilo, né? de tempos em tempos, o sábado é um desses, né? Um desses tempos, o Shabat, né? para o judeu, é ordenança perpétua. Né? Uhum. Então, é, esse, essa, esse chifre que vem da besta, ele vai mudar isso, vai mudar os tempos. Não, não tem mais isso, esse negócio de Páscoa, esse negócio de tabernáculo. E aí, além de mudar isso, vai mudar as leis de Deus. Né? A, gente já vê, é, são os, né? a gente já vê o espírito do anticristo em ação hoje. Sim. Né? A gente cada vez mais percebe que esse tempo que Daniel viu está tá se aproximando. Ficou muito rápido. Né? É, há há um, um, uma cultura, há uma ideologia que predomina hoje né, que é contrária às leis de Deus, né, contrária à vida, contrária à família, contrária os princípios é, aos estabelecidos é, por Deus. Os princípios que o próprio Criador determinou. E são princípios imutáveis, né, professor. É. eles nunca mudaram, desde Gênesis, Apocalipse, desde a criação até agora, é. nunca mudou. E os, os arautos dessas filosofias, né, dessas, dessas culturas, os arautos... É, ou, ou no meio do, da sua trajetória, ou já no começo, como hoje tem acontecido com mais frequência, em algum ponto da sua trajetória aí de militância e tudo mais, eles vão se levantar contra Deus. Porque começa se levantando contra os princípios estabelecidos por Deus. Né? Aí chega um momento que eles se levantam contra o próprio Deus. né? É, eles começam falando, não, nós temos que acabar com, esse, com esses valores, com essas normas, com essas leis. Aí depois eles começam, não, temos que acabar com crianças, com famílias, com casamentos. Aí depois eles, não, temos que acabar com o cristianismo. Temos que tirar Cristo do centro. Então aí, já, aí o discurso já é blasfematório contra deus né então é é o espírito do anticristo quem é que vai acabar com as leis de deus né vai é, acabar com os tempos estabelecidos por deus com as leis de deus e vai inclusive proferir blasfêmias contra o próprio deus né o anticristo então a gente já vê o espírito dele em ação hoje isso já é visível né é, tem um provérbio, né? Para quem sabe ler um pingo é letra, né? Então isso já é visível hoje, né? Muito quem visível, quem né? conhece as profecias, quem é, está um pouco pelo menos acostumado com essa linguagem apocalíptica, né? com é, o estudo da escatologia, gostando ou não, né? quem conhece isso em algum nível já sabe que os tempos.. É, Daniel está dizendo aí já estão bem próximos, né? Já está bem perto da manifestação dessa ponta aí das 10 dos dez povos. Dos dez povos. Se eles perguntassem assim, quem são esses dez povos? Ainda não sabemos. Não sabemos. Alguns se arriscam a dizer é, tal nação tal, tal ah. mas é, é é muito contraditório, né? O, as, os pontos de vistas. Mas são dez povos que estão é, no topo do poder nesse último governo, último no poder. governo de Roma. Né? Então, são, os mais são as dez nações mais poderosas nesse, nessa era de governo, que é a última. Né? Parece muito com a visão lá, porque tinha os dez dedos. Os dez dedos. Né? Uhum. A, a estátua, estátua tinha... Então, e a é, pedra vem destruída. A pedra é o ancião, de Dias, o ancião que ele... de Dias. E o último versículo desse capítulo, Daniel diz, esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos e o meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Ele não compartilhou com ninguém, ele só escreveu, parece, que né, Guardei essas coisas comigo. E fiquei aterrorizado. Aterrorizado, não ficou com medinho, né? Ele ficou com medo. Aterrorizado, espantado, né? E pálido. Ele chegou a perder a a cor, né, ele chegou seus batimentos chegaram a mudar né não a... o que ele viu né porque é. como ele viu só essa descrição da última besta aí né do último animal já já é motivo de susto suficiente ele não viu um negócio tão assustador como Ezequiel que estava na sua época viu né mas é foi foi um <risos> sonho é. bem assustador né? foi bem assustador e Daniel né, terminou esse capítulo 7, né, parece que ele só escreveu, ele fala que guardou isso para ele. Realmente, eu acho que isso era para depois mesmo, essas revelações eram para outras pessoas em outros tempos. Não sei se eu estou é. errada, professor. É, não, certamente. Né? É, você vê alguns paralelos aí na história. Né? É, alguns vão olhar para essa ponta, por exemplo, não, vamos dizer, esse aqui é Antíoco Epifânio. Né? Olha esses dez, esses dez povos. Olha esse, né? Alguém vai, vai, vai ver isso na história. Na própria né? história. Na, né? na, hoje, né? é. da nossa perspectiva na história passada. E da, do ponto de vista de Daniel, no futuro também. Antigo Epifânio estava um pouco mais para frente. É aí, né? é, Mas é, o, paralel, o paralelismo né, histórico faz parte da escatologia. E né? é muito legal. É, a escatologia tem alguns pontos de vista né, que, é, embora é, difiram uns dos outros em alguns aspectos, é, ao meu ver, acabam se complementando. Né? Um, um preterista, por exemplo, né, você pode olhar para a escatologia com esse olhar preterista. Né? É, tudo isso aqui diz respeito a algo que já passou. Né? É, mas você pode ver que a história... Né, até historiadores dizem isso, a história ela é cíclica. Né? É, os eventos parecem que tendem a se repetir de alguma maneira. Né? É, então, é, sim, é, Antíoco Epifânio parece muito com essa ponta aí, sim, né? mas isso ainda está apontando para um governo mais para frente, Nossa, né? até porque outras profecias dão conta disso. Né? Dão conta disso, realmente. No próximo, nós vamos encerrar por aqui no próximo programa nós vamos falar da outra visão de Daniel, capítulo 8 que é do Carneiro e o Bode muito interessante também dá para fazer uma comparação lá em Apocalipse vamos encerrar por aqui que Deus os abençoe espero que vocês estejam gostando né, desse resumo do livro do profeta Daniel professor Joás é isso não é fácil, né escatologia é um assunto complexo né? e complicado mesmo e é, tem gente que tem pavor de ouvir essas coisas né mas não se preocupe né se você é, sentir medo ao ouvir essas coisas né você não precisa ter medo se você tiver do lado certo da história né é, a, a Bíblia é plenamente confiável né tudo que foi dito ali que aconteceria no futuro aconteceu né então as coisas que estão para acontecer ainda a gente não tem motivo nenhum para duvidar de que vão acontecer. Né? Então, isso vai acontecer. Se a gente estiver com o ancião de dias, né? se a nossa esperança estiver né? no filho do homem, né? que é homem e que é Deus, né? nós estaremos seguros. Amém. Deus abençoe.